Um pinho, olha para isto, até as aranhas aqui tem. Olha para isto, para este pneu. Olha para isto. a limpinha. Um uma moto que não anda. Olha para isto, não faz offload nenhum. Ih, patrão. que é uma moto espetacular. Olha para isto. Quero ver se isto sai. Meu Deus. As motos é para o É só para tirar as poeiras! Ah, bem, está tá melhor! É nova! <risos> que linda! Acho que eles faleem! Está tão um calor aqui dentro! Aqui dentro do capacete, que eu vou dizer! Tchau! É assim que se lava a moto, solta o Pimba, daqui um bocado está outra vez suja, para quê? Não é? Não pousar! Pronto, está bom! Está nova! espetáculo Viram? Como é que se lava a moto? Em dois minutos, já está! Até o próximo vídeo! Peace and love! Ui! Que linda! E agora vais molhar o cuzinho aqui, não mais lindo? estás aqui feito pipi, este vídeo foi patrocinado pela JTN 6 Covers, não é amigo Miguel? Vamos lá, ai estamos a molhar o cu! é, é só isto, vamos lá!